Olá pessoal sejam bem-vindos ao café tecnológico a nossa menina né não vou falar o nome dela assistente virtual da Amazon nos ajuda nos acorda cria lembretes controla a casa inteligente é um dispositivo amado né por muitos por outros nem, nem tanto né mas o futuro ele é promissor todos vão querer ter uma em casa né com a evolução dos dispositivos ela vai ser capaz de ser uma assistente com inteligência artificial tá em breve mas esse é assunto para outro vídeo e você que quer comprar uma qual delas vale a pena hein? Vamos fazer um resumo dos prós e os contras de cada dispositivo com opiniões dos donos. Eu falei com cinco amantes da, da nossa mocinha aí, né? A maioria deles tem quase todos os dispositivos. Eles vão falar o que não gostaram em cada produto. Nem tudo que é ruim é barato e você vai conferir nesse vídeo. Vamos ao primeiro dispositivo? Vamos começar falando do mais caro para o mais barato. E você que quer comprar um Echo Show 15, vale a pena? A maior tela de todas as al... Achei esse dispositivo charmes, os ídices organizam a vida. Achei bacana esse acréscimo no dispositivo, né? Em breve também vai ter Fire TV nele integrado. Ou seja, você poderá ter uma gama enorme de aplicativos. Tem uma tela grande de 15. Já a câmera só tem 5 polegadas mas quebra um galho. Poderia ser melhor, né? Pelo preço, o conceito de um quadro. A Amazon quer que você use como um quadro ali na parede. Ela nem te manda o suporte. Meio que ela quer que você coloque na parede ponto final. Com isso você pode usar a orientação que quiser. Porta, retrato, o ou paisagem. Aí você personaliza, né? Bota os ígides, que lembra o Samsung Note, né? O conceito de escrever em bloquinho. Eu achei muito legal isso aí, cara, as notas ali, né? E olha que com a ou bem mais prático a forma como foi inserido calendários, lista de tarefas lista de compras, lembretes né o bacana é que quando alguém chega na câmera de segurança na frente ela abre uma função chamada picture in picture nas imagens das câmeras assim você pode verificar as movimentações da sua casa enquanto assiste vídeos, por exemplo bom para quem tem o vídeo porteiro né o carteiro chega, você já bate o olho e vê quem está ali você pode deixar mensagens personalizadas para, para pessoas da família por exemplo, ela tem reconhecimento facial que já mostra as notificações Específicas para cada pessoa da família. Isso não é, na minha opinião, muito prático. É bom para casais apaixonados, né? Deixar um recadinho para o seu amor, dar um toque especial. Porque hoje estamos na era das mensagens instantâneas, né? Você abre o WhatsApp, mano, um e outra pessoa já responde e assim vai. E assim romantiza, né? Você deixa um recadinho ali é apaixonado, né? Eu já testei esse produto, eu achei lindo, tá? Fiquei apaixonado. E vamos ao nosso jurados, vamos ver a opinião deles. A, a, a primeira que respondeu foi a Sandra. Sandra Dark da Silva. Ela falou assim a tela de 15 polegadas às vezes mostra travamentos e lentidão. Esses dias ela travou no geral no aplicativo da Amazon Prime. Tive que tirar da tomada e reiniciar o dispositivo. Ô oh, Sandra, dá pra mim? O Rony e Luiz. O Rony fala assim: apesar de ser uma tela grande ela não é uma tela atrativa, essa exibição de fotos da família, lembretes não são tão interessantes. Sendo que você a todo instante está no Facebook e no Instagram olhando as mesmas fotos. E deixar recado para alguém da família, né? É mais fácil mandar um WhatsApp quando você está indo a caminho do trabalho ou em qualquer lugar, pode ver a resposta do familiar, interagir novamente com ele, do que deixar recado na tela inteligente. Pois é, né? O lance ia é romantizar mesmo, né? Mas tu tem razão, é. Né? Se for para usar essa função de dessa forma aí, realmente. O Marcel Felipe fala assim, acho que a Amazon errou no tipo de informação exibida, por exemplo, eu vi numa lotérica, uma TV dessas publicitárias e quando houve um desabamento, na hora já botaram uma informação break news, informando sobre o desabamento em questão. porque a Amazon não vai por esse caminho? Seria bacana ter um dispositivo que colocasse notícias urgentes resultados de loteria, jogos do seu clube favorito informando os horários dos próximos jogos do seu clube ou alguma novidade do catálogo do Amazon Prime que chegou ou da Netflix. O Marcel Felipe... Também falou assim: "Eu não gostei, me dá uma agonia ver um produto desse tamanho com a ale... 24 horas podia gastar energia, trava muito, é lenta. Quem quiser comprar, aconselho esperar até o ano que vem. Eles certamente vão relançar esse produto com aprimoramentos, com ar melhor, porque esse modelo é lento. Espera o modelo 2023 que você não vai se arrepender. E eu perguntei para os donos, né? Eu, eu fiz a seguinte pergunta: vocês comprariam esse produto de novo? Três falaram que não, e dois falaram que sim. Então, é, o nosso jurados não recomendam, né? Ficou 3 a 2. Vamos aos prós e os contras da Echo Show 10 com tela de 10 polegadas em movimento, né? Ela te segue e... A... Aposta da Amazon foi fazer um dispositivo específico para videochamadas, ela te segue. Tem uma tela boa de 10 polegadas, outra qualidade que eu achei foi o som, tá? Tem um som bom pra caramba. A câmera dela é boa, de 3 megapixels, para o objetivo do produto que é videochamada, o bacana é que ela te deixa sempre enquadrado, né? Enquanto você caminha para lá e para cá, ela vai te acompanhando. Legal também é você monitorar o ambiente quando você não está, você estiver fora. Então você já pode abrir o aplicativo e você pode girar ela, né, para dar uma olhada. Essa a galera que é bem fã dela, tá? Bem fã desse aparelho. Mas eu conversei por mensagens com nossos jurados para ver o que, que eles acham, né? Vamos ver as opiniões. A Adriana fala assim, me incomoda um pouco. Ela girando meio atrapalhada para cá e para lá. E quem faz chamadas por vídeo nessa você, mas eu gosto de pegar meu celular, fazer videochamadas e ir falando, conversando. Você não vai ficar na frente de uma bancada ou em pé conversando. Aí o Marcel, de novo, o Marcel fala assim, a Alex tem que ser compacta, é uma assistente, pra você botar suas rotinas, pedir informações. A ela grande e ligada na tomada 24 horas por dia. Pode aumentar sua conta de luz. Eu fiz a seguinte pergunta, você compraria a Echo Show 10 novamente? Três falaram que sim, olha, então... E dois disseram que não, então foi aprovado pelo nosso jurado. Pessoal, esse vídeo deu um trabalho, né? Tive que conversar com nossos jurados aí, ó. E então, é... então não esqueça de deixar seu like Isso ajuda muita gente e você não sabe Como ajuda, tá? E deixa aí comentário Dando a sua opinião, qual delas você tem O que, que você acha? Inscreva-se aqui no nosso canal Pra gente trazer mais conteúdos como esse e Visite nossa lojinha, lá tem as melhores TV Box que valem a pena, tá? Lá só tem produto top, cara, que a gente separou Que a gente... é são tudo recomendado Pela nossa equipe, tá? Tem alguém que fala assim Ó oh, Marcelo, essa daí não é boa, a gente já tira, já não. Mas lá só tem boa, tá? E vamos em breve Botar também os melhores dispositivos Para a sua casa inteligente, tá? O site é melhor MelhorTVbox.com Bom, vamos agora falar da Studio a caixa de som que tem áudio de alta fidelidade e... Esse carinha aí é incrível, sabe? Aquela pessoa que gosta de um pagodinho em casa com a família, fazer festinhas. Em época de festas é diversão pura, tá? Porque ela pode funcionar como uma jukebox musical por, por comando de voz. Cara, é muito divertido, tá? Vem um parente ali, ó, pede uma música. e a música toca, e todo mundo dança, vem outro pé de outra. Vai alegrar a sua festa, tá? E porque ele tem um som muito bom, né? Tem a tecnologia Dolby Atmos, que é aquela por imersão, mas eu não senti tanta diferença Assim Se não senti tanta imersão. Você pode usar ele como home theater, na sua sala e tira som de cinema. Ele tem um hub integrado da Zigbee que pode conectar dispositivos. Em breve também disponível na cor branca, mas eu não recomendo, tá? Em, suja muito em card. Pessoal, sempre compro o pretinho, tá? Eu já tive branco e olha é fogo. O Marcel Felipe fala assim ó, Marcel que tem todos né, ter como home theater eu prefiro comprar modelos como sony samsung ou sony bar, ele é muito pesadão eu tinha ele e acabei vendendo porque eu tirava sempre da tomada e só ligava para ver filme, mas acabei comprando um home theater usado no lx que me atendeu melhor. O Lucas Elian ele fala assim, esse Echo tem um som muito bom, porreta, mas recomendo a compra de um modelo novo que receberá uma atualização de software com melhorias para o áudio espacial focada no processamento e extensão da faixa de frequência. A expectativa é oferecer mais clareza e presença nas músicas, tornando o desempenho aprimorado mais imersivo. Eu fiz a pergunta se eles comprariam de novo, Três falaram que não comprariam e dois falaram que sim, que comprariam. Então, nossos jurados não recomendam a nossa Echo Studio. Agora vamos aos prós e os contras da Echo Show 8, segunda geração, telinha HD de 8 com e câmera de 13 megapixels bonitinha demais né A Amazon acertou em cheio nesse produto no designer tanto é que é um sucesso de vendas tem a tela sensível de 8, se você botar na cabeceira e colocar um alarme, por exemplo, ela vai deixando a tela laranja e acendendo 15 minutos, né, antes de você acordar naturalmente. Porque o seu cérebro vai produzir o cortisol, que é o hormônio que vai te acordar naturalmente, né. Ela serve também como câmera de segurança, ou seja, tu pode monitorar de longe. Se ela ouvir vidros quebrando ou outro barulho, ela te avisa via app se você não estiver em casa ou pelo sensor de presença da câmera. Como todas as telinhas, dá para deixar os IGDs na tela com as suas notas, suas ideias, né? Cara, é muito bacana. Você pode usar a sua voz para definir timer, atualizar listas, ouvir notícias ou checar o trânsito. Eu gosto muito do som dela, é um som bem razoável e dá para ouvir de boa. A opinião do nosso jurado, vamos ler aí, ó. O João Guilherme falou assim, ó. A show de 8 deveria ter o Fire TV ou uma TV digital. Você deve até pensar que estou falando besteira, mas muita gente às vezes trabalha à noite ou viaja. Se ela tivesse essas duas funções, é fácil de levar. Já pensou você trabalhando? Se for vigilante, usar ela como TV ou Fire TV? É, seria uma ideia, tá? O Fire TV talvez venha, tá? Não sei não, viu? Outro quem está no hospital, se tivesse TV digital, seria uma mão na roda e o aparelho seria muito mais funcional. O Hércules Batista. Uma mancada que deram nesse modelo foi a retirada da saída para fones de ouvido, para não incomodar ninguém. Gosto de ouvir filmes com um fone de ouvido conectado nela, já que ela fica ao lado da minha cama. Uma pena, mas a mais compraria de novo, mas não na Amazon. Procuraria uma usada no Mercado Livre. O modelo 1 é bem melhor, com preço bom e bem conservado, que você, com certeza, Certeza vai amar esse produto. Tá, e eu perguntei para o nosso jurado se eles comprariam de novo. Vamos ver a resposta. Olha só, cinco disseram que sim, que comprariam de novo. Ah, foi aprovado, hein? Nossa, todo mundo gostou, hein? Vamos então aos prós e os contras da Echo quarta geração com som prêmio hub de casa inteligente e. Pessoal, ela tem um som gostoso Tu bota no lado da cama, usa como home theater Dá pra controlar sua TV Por exemplo, dá comandos pra desligar Pra baixo, pra cima, selecionar Entre outras rotinas que dá pra criar É ali, né, você tá navegando e você fala Descer pra baixo, subir, né Tipo na Netflix, né, selecionar né? Fica, ela fica passeando Dá pra ouvir música, programar som de chuva Pra dormir, que gostoso. Outra coisa bacana É que se o seu PC ficar do lado da cama Por exemplo, como o meu, o que, que eu faço? Eu uso ele como caixinha do PC e ao mesmo tempo eu parei ele com o som da minha TV. Isso é muito legal, porque se eu mexer no meu computador o, o, e sair o som no, na caixinha o Fire TV vai pausar o filme automaticamente. Então você acaba não perdendo nada De uma série, de um filme que eu tô vendo, entendeu? Às vezes vou dar dá uma mexidinha no meu computador A TV para, eu volto a olhar pra TV Entendeu? É Muito legal Ele tem, também tem o um hub integrado Zigbee E controla lâmpadas e fechaduras inteligentes Música por toda a casa, né? Eu adoro esse visual, tem um som muito gostoso O eco proporciona agudos, ele é bem alto também Se você tiver grana e encontrar uma promoção Pode comprar dois, você usa como Home Theater, tá? Fica show de bola Tá, vamos ver a opinião do nosso jurados Quem tem, né? O Lucas Elian, ele fala assim: pra mim, um dos melhores dispositivos da tem sensor de temperatura, é verdade. Eu não falei disso. Tem sensor de presença, ou seja, dá para criar uma rotina quando você entra em casa ou no quarto. Ele acende sua lâmpada inteligente, sua TV, liga seu computador e você pode botar para ele te falar oi, né? Oi, oi Marcelo. Ele fala para mim, a minha, a minha fala. O que você quiser programar. O sensor de temperatura dá, por exemplo, para programar o ar-condicionado. Chegou a 17 graus no seu quarto. Ele desliga o ar, o ventilador durante a noite, às vezes esfria, né? Então você tem essa comodidade. O, o, se a temperatura aumentar, ele ligará conforme a sua rotina. Pessoal, é verdade. Eu boto meu ventilador para ligar sozinho quando a temperatura chegar em tal em tantos graus e desligar em tantos graus, né? Vamos ver a votação dos nossos jurados dos 5. Os 5 comprariam de novo, hein? Foi um produto aprovadíssimo, olha pessoal É show esse produto, tá? Vamos agora Os prós e os contras da Echo Show de 5 polegadas Pessoal, dispositivinho perfeito Pra ter na mesa de cabeceira, porque você pode Usar como rádio relógio, né? Quando você programa o um alarme que ele vai, ele vai ficando laranja aos poucos Como eu falei, né? 15 minutos antes do alarme Te despertar, ou seja, você vai acordar Naturalmente. Criar uma rotina pra acordar Coisa boa, né? Aparelhinho perfeito Para a proposta que a tela da Alexa oferece né? E foi feito pra estar na tua cabeceira Da tua cama. Esse tamanho é perfeitinho, mostra as fotos, informações ali, tudo em grandão, né? É pequena e bonitinha demais. Você pode acordar com as últimas notícias previsão do tempo ou sua música favorita Você Pode contar sua casa inteligente, monitorar sua casa quando estiver fora através da câmera embutida. Você pode usar sua tela interativa, né? Sua voz, os seus movimentos para controlar dispositivos compatíveis como câmera, lâmpadas e outros, né? Vamos ver quem falou mal. Nosso jurado João Guilherme falou assim, talvez o som não é dos melhores e às vezes ela não discuta tão bem, mas é um aparelho perfeito Quem, quem sabe uma TV digital nunca iria bem. É, ele, ele também falou né, com 8, né? Quem trabalha à noite bota na mochila e leva. Ou quem tá no hospital pode ver os canais locais enquanto se recupera. A maioria dos hospitais não está mais tendo TV no quarto. Mesmo se tiver, quem consegue ouvir, né? Aí só parar um fone Bluetooth e ouvir a programação da TV, ouvir música, rádio, etc. Faltava esse tipo de função, na minha opinião. Seria um recurso bacana. Hoje você não vê mais TV pequena no mercado e seria um, um grande diferencial, segundo ele, né? Eu achei que a ideia dele é boa também. Tá? Ele, ele diz assim, vou até mais além, uma entradinha para pendrive para você curtir um filminho fora de casa É bacana hein Vamos ver a opinião, quem compraria de novo dos 5? 3 falaram que comprariam de novo e dois falaram que não comprariam Então ela foi aprovada né Vamos agora aos prós e os contras da Echo Dot Quarta geração e também da terceira geração Esse é o dispositivo pequenininho é mais amado mais vendido pela Amazon pequeno bonitinho um som bom ele vai ter um sensor de temperatura ou seja dá para criar rotinas deu calor você pode criar uma rotina que o ventilador vai ligar sozinho e esfriando desliga né você tem que ter uma tomada inteligente ou um, um um produto por controle remoto claro você vai ter que ter outros dispositivos né ele vai ter acelerômetro então você vai dar uma batidinha nele ele vai desligar o alarme perfeito para ficar na cabeceira da cama ele também tem um sensor de presença ou seja você entrou no quarto ele vai poder ligar a sua lâmpada assim, ligar a sua TV, né você pode criar uma rotina para quando você entrar ou sair do ambiente mas eu recomendo, se você tiver uma graninha já pegue um com relógio, é muito legal esse reloginho de LED aí, cara a noite fica bem fraquinho, bom para quem acorda e quer dar uma olhadinha nas horas e acordar com rotinas como previsão do tempo, podcast e você pode usar até a nossa skill nós temos uma skill chamada conselheira virtual, então você vai receber um conselho, aquela manhã, né, começar a um dia bem né bem feliz assim ó eu recomendo muito pequena tem um som gostoso dá para fazer uma faxina né na casa ouvindo música não são bem bacana eu gosto de fazer limpar meu quarto escutando o som dela bem bem né por incrível que pareça os nossos jurados só falaram coisas boas então a gente nem vai ler nada só elogiaram os cinco comprariam de novo tá foi aprovado por unanimidade Muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. São opiniões pessoais, né? Minhas, dos jurados. Quero agradecer a todos que me ajudaram a criar esse vídeo, tá? Nossos jurados aí, ó, deixando a sua opinião. Valeu mesmo, meus queridos amigos e vocês. Deixa aí também a sua opinião nos comentários. Que que, qual dispositivo você tem? O que, que você acha dele? O que você gosta e não gosta da sua Alexa? Deixe também seu like, que ajuda o nosso canal, pessoal. Venha fazer parte da família do Café Tecnológico. Estamos recomeçando de novo, meu povo. Fomos hackeados duas Vezes. Um beijo carinhoso no seu coração Fiquem com Deus, até a próxima Fui, tchau